Olá meus amigos, se você sente medo, raiva, preguiça, insegurança, qualquer tipo de emoção negativa, orgulho, luxúria, né? perfeccionismo, todas essas coisas são coisas que atrapalham a nossa vida, não permitem com que eu seja feliz, elas ficam lá atrapalhando, né? isso são emoções negativas. Agora, então eu fiz... Na, entre essas duas semanas a semana de agora e a semana passada, eu devo ter feito pelo menos umas 30, mais, umas 40 ligações, onde eu atendi pessoas. Né? O meu projeto era atender por durante uma hora. E todas com um problema, e todas com sofrimento. E todas, assim, sofrendo, não prosperando, não tendo relacionamentos e tal. E aí eu explico para elas da seguinte maneira, e você também poder fazer isso. Imagine que tem você, aí, você, e imagine que ao seu lado tem um fantasma, ao seu lado tem um, um, eu vou chamar espírito, sei lá como é que eu poderia chamar, né? que é o nosso ego, que é o nosso subconsciente. Então, eu quero fazer algo e não consigo fazer, eu quero fazer regime e não dá, eu quero fazer, ler, ler livros e não consigo. É, eu quero fazer academia e não dá. É esse cara aí do lado que não deixa você fazer. Então imagine que ao seu lado tem alguém que comanda você, que não deixa as coisas acontecer. É o seu ego, é o seu subconsciente. Então como é que você lida com isso? Ontem ainda, inclusive, eu ajudei muito uma mulher, toda depressiva, pensando em suicídio, um monte de coisa assim ruim. Daí eu disse para ela, Ó, imagine essa pessoa do seu lado em que ela fica te falando besteiras, mas não é você. Então a mesma coisa é digo, você é uma boa pessoa, você quer fazer as coisas acontecer, mas tem lá um, um, uma espécie de né, um programa de computador que ele buzina na tua ouvida. É ele que te atrapalha. Então não existe você, existe você e mais um, e mais uma centena. Outro dia eu explico em outra aula. Tá? Existem muitos outros. Mas esse cara que fica buzinando, dizendo não dá, não posso, não consigo, está triste, ninguém me ajuda, só acontece comigo, né? esse cara não é você, então não dê ouvidos. Quando chegar uma emoção negativa, saiba que ela não é sua. Quando eu descobri isso, foi fantástico para mim, porque eu tinha muita vontade de dormir, sabe? às vezes estava assim, e pouco dava aquela vontade de tirar uma mar eu tinha de vez em quando dificuldades com raiva, sabe, eu tinha coisas assim que não é legal, e aí quando eu descobri que não sou eu, sou essa coisa, então eu digo para essa coisa assim, ó, vai te captar, e continua a minha vida, então quando eu percebi isso, eu levantava, e não ia mais tirar essa soneca, a raiva vinha na hora assim, mas já desaparecia, então isso serve para você também, qualquer emoção negativa que chegar, lembre-se, não é sua, não é tua, é essa, esse cara do lado, em outras aulas eu vou ensinar outras coisas para você lidar com isso. Mas só isso já vai te aliviar. Saiba que se você estiver triste, não é você. É algo que está fazendo você ficar triste e está dentro de você. Tá? Não adianta dizer meu irmão que fez isso, meu tio. Não. É você que está sentindo a tristeza. Nenhum milímetro a mais, nenhum milímetro a menos. Grande abraço. Treine. Tem que treinar. Não é assim tão rápido. Treine. Vai funcionar.